E aí galera, beleza? Aqui é o Stick e hoje é um dos vídeos mais importantes, eu acho, que eu já trouxe aqui no canal porque hoje eu vou mostrar como você pode estar comprando criptomoedas através do Pix então em alguns segundinhos apenas, sem burocracia, você consegue comprar suas primeiras criptomoedas e eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que muitos aí ainda estão começando no mundo de cripto aqui no Brasil, principalmente, e ainda tem medo, ainda não sabe direito como funciona por exemplo, lá pela Binance é muita burocracia, então tem que criar uma conta na Binance aí tem que cadastrar ali documentação e documentação ser aprovado então tem um tempo para isso tem que fazer um depósito um pouco mais alto aí depois você faz o depósito em real você tem que converter para dólar aí, em dólar depende ali da criptomoeda tem que ser o dólar certo para converter para criptomoeda aí você converte ali para criptomoeda e consegue né depois de todo esse processo comprar uma cripto então para muitas pessoas é meio confuso então é por isso que eu resolvi trazer aqui para o canal hoje a looppay mano porque aqui simplesmente você pode comprar e vender suas criptos direto da Wallet com PIX né Transicione agora via PIX é o jeito mais rápido rápido e simples de movimentar criptomoedas. Então, cara, não tem que criar conta na Binance, não tem que converter para dólar, não tem que ficar fazendo transferência, ser aprovado, mandar documentação, nada. Só fazer o Pix, pronto, vai cair na sua Wallet, na sua Metamask. Então aqui, inclusive, eles falam, tá, pra você começar. Eles trabalham com diversas criptomoedas, tá? Então, Ethereum, é, BNB, dólar, né, USDT, AVAX. Então, as principais do mercado, pode ter certeza que você que tá começando a investir, vai ter aqui, tá bom? E claro também, tem que deixar claro isso, que não é só pra quem tá começando a investir. Eu mesmo já invisto faz bastante tempo, mas eu achei isso aqui sensacional, porque é muito mais prático, muito mais rápido. Então, sim, Vou usar isso aqui, tá? É uma plataforma que eu já tô de olho, entendeu? E é muito simples, como funciona? Você escolhe a moeda, adiciona a sua carteira Metamask, aqui, inclusive, você pode estar tá, é, vendo como consegue a Metamask, e paga com Pix e pronto. Então, a única coisa que você precisa ter é a Metamask. A Metamask é uma carteira de criptomoedas online, tá? É o mínimo que você tem que ter pra poder deixar guardado, né? A cripto tem que ficar guardada em algum lugar. É igual ao nosso dinheiro, fica guardado numa carteira. Então, Metamask é uma carteira virtual, vamos dizer assim, pra você guardar suas criptos, né? Pra elas não ficarem flutuando por aí. Aí, cara, simplesmente, mano, vamos lá escolher. Vamos ver aqui. Então, vamos supor que você quer comprar o SDT, tá? Você quer dolarizar ali um pouquinho do investimento seu, pra você poder começar, né? Só que aqui em criptomoeda, né? Decentralizado, né? Sem governo, tá interferindo. Então, basicamente, aqui, cara, o mínimo, 15, 15 reais, 15 reais, cara. Pronto, 15 reais, olha só que bacana. Então, é muito simples, cara. Você vai ter que fazer o PIX de 15 reais. E aqui mostra certinho a rede, você escolhe. E aqui é muito simples, cara. Olha só, você recebe, então, 2,57 dólares, que é a cotação atual. Aqui mostra o preço. 5 e 18, tá? Vai ter uma pequena taxa de processamento, que é o valor cobrado pela LupePay, para processar e conversar na sua moeda de origem, a moeda do destino desejada, totalizando 3% do valor de origem. Então, cara, tranquilinho, né? Isso aqui é normal, né? Tem as taxinhas. E esse gás de rede é o valor pago aos mineradores ou validadores que são responsáveis por processar as transações e garantir a segurança das redes blockchain. Ela varia de acordo com a demanda no mercado pelas moedas. Isso aqui também é normal, tá? Você que tá no mundo de cripto, isso aqui é normal, tá? Então você paga 15, vai receber aí basicamente, é você clica em continuar, e aqui é muito simples, você vem, você conecta a sua carteira, pode ser MetaMask, pode ser uma Ledger, que é uma carteirinha física, depois você pode pesquisar, tem a Wallet também, enfim, você pode clicar, adicionar aqui, vai aparecer, prontinho, ó, vai aparecer para você conectar aqui, Vê o endereço, pode conectar aqui normalmente, prontinho, olha, vamos assinar aqui, e pronto, olha só, aparece aqui, tá bom? Basicamente, você pode continuar, e aqui é muito simples, você faz um pequeno cadastrinho, com nome, sobrenome, CPF, e-mail, e bom, aí aqui basicamente vai aparecer para você gerar um PIX tá gerando PIX e olha só é muito importante né o CPF do pagador deve ser o mesmo do cadastro tá para dar certo aí vai aparecer o QR Code você pode estar tá pagando assim que você pagar cara alguns segundinhos né tem que fazer o PIX aí válido por certo tempo faz o PIX aí alguns segundinhos já cai na sua MetaMask na sua carteira né E é basicamente isso Tá, Stick, mas agora eu comprei eu quero vender também, tá? Então aqui é legal porque você pode vender e receber também em PIX, tá? Então a mesma coisa da questão da burocracia. Você não precisa ir lá na Binance, vender sua cripto pra dólar, de dólar converter pra real, aí de real você manda ali a Binance processar o pagamento pra cair na sua conta. É uma burocracia. Aqui é muito mais rápido, né? Você clica aqui em vender, cara. Seleciona aqui. Vamos lá, você quer pegar novamente os seus USDT? Vamos lá, por exemplo, vamos pegar agora BNB, tá? Aí você pega aqui quanto você quer vender, sei lá, 0,02 aqui, por exemplo. Exemplo aí aparece aqui já convertido, tá? Que daria 30 reais. Novamente, aqui aparece o preço, a taxa de processamento, o gás. Pode continuar aqui, basicamente, aqui novamente, a mesma tela. E aqui vai pedir a sua chave Pix. Tá bom? Você vai colocar sua chave Pix e basicamente você vai receber aqui o valor, certo? E é basicamente isso, gente. É muito fácil, tá bom? E além disso, cara, tem algumas coisas a mais legal para falar aqui com vocês, como por exemplo, questão de indicar amigos e ganhar 20 reais. Exatamente, então já que a plataforma tá crescendo e eles estão divulgando, assim como eu tô fazendo, tô divulgando aqui para a comunidade cripto crescer no Brasil, você indicando seus amigos, você ganha 20 reais em dólar, tá bom? Então, convertendo dá 20 reais. Olha só que legal, você manda lá para o amigo, cara. Ganha 20, então, seus amigos ainda ganham todas as taxas grátis na primeira compra, certo? Então, cara, vale muito a pena, né? Você clica aqui, basicamente, olha só. Você conecta a sua carteira, copia o seu link membro, tá? E envia o link do código para o seu amigo, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, aparece a minha carteira, tá? Enfim, tá tudo aqui. Indique amigos e ganhe 20 em USDC. Olha só, aparece aqui o meu código, inclusive, inclusive vai estar embaixo para você estar tá copiando, tá entrando pelo meu link, você vai estar ajudando, então se você quer ajudar eu, quer ajudar o canal, se esse vídeo te ajudou, te agregou de alguma forma, me ajude, entre pelo meu link, tá bom? E obviamente compartilhe o seu link, vamos crescer essa comunidade de cripto no Brasil e você ainda ganha com isso, né? E ainda para fechar aqui sobre nós, galera, achei muito legal para trazer para vocês, porque aqui tem toda a equipe e vocês podem ver que estão todos públicos, então tem a foto de todo mundo, isso dá uma segurança é, pra gente. Além disso, estamos aqui no perfil do fundador por exemplo, Ricardo Bechara, e e, cara, você pode ver que o cara trabalhou, por exemplo, na RAP mano. Vocês têm noção? Trabalhou na RAP cara. Então, assim, trabalhou na Unilever, trabalhou na Mobile. Então, você vê o perfil de todo mundo. Então, você vê que são pessoas já de experiência, pessoas fortes no mercado. Então, eu acho que não tomba brincadeira, tá? Estão aqui para trazer um projeto sério, eu acredito, né? E é basicamente isso, tá, galera? Então, então, assim, galera, não posso, por motivos legais, falar que é uma recomendação de investimento essa plataforma, tá? Até porque não é nenhum investimento, é só uma plataforma para transacionar, para é, comprar cripto pelo Pix, tá? Mas, assim, cara, eu tô usando... Eu usei aqui, deu tudo certo. Então, assim, na minha opinião, muito prático, vale muito a pena para agilizar ali e é, para começar também no mercado cripto, por PIX e tudo mais. Receber em PIX também é muito bom. Então, na minha opinião, show de bola, eu gostei, beleza? E é isso, se você gostou também aí, você pode estar tá usando. Tá aí embaixo na descrição o link, beleza? E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, até mais.